A independência do Banco Central é, e isso provoca também polêmica, polêmica né ah. eu eu vou te falar eu não não eu acho que um assunto assim eu não entendo de economia para dizer se isso é bom ou ruim é a autonomia do Banco Central a independência é. do Banco Central como disse o Camerim você tem a opinião formada sobre isso é, o que o que acontece é que existe uma discussão os liberais e a, e a corrente que está no poder com Bolsonaro é a corrente dos liberais na economia, que acham que o Estado tem que ser mínimo, que eu acho que o Estado tem que estar fora da economia e que... Deixar a economia é, pelo livre mercado. O mercado, é? a mão invisível do mercado, uma teoria lá do século XVII, 17, XVIII, 17, do Adam Smith, é o Banco Central independente. Quem defende uh, outras correntes econômicas que acham que o Estado tem um papel na economia, a economia... O, o mercado não pode ser deixado à sua livre vontade porque a sanha do mercado é agressiva. É, grande parte da população perde quando o mercado... Vai prevalecer é o claro, interesse econômico é claro, acima, talvez, do interesse econômico. social. Exatamente. Sim. Então, são duas correntes, duas visões diferentes. Então, quem é a favor do livre mercado, liberal, no sentido do Adam Smith, lá atrás, é, defende a autonomia do Banco Central. Quem tem uma visão mais não é estatizante, mas uma visão de que a economia não pode ser deixada uh, sozinha, porque senão você tem a formação de, de, de, de trusts, de, você tem a formação de oligopólios, você tem uh, ações nocivas do capital contra a sociedade. Então, o Estado tem que cuidar disso. Aí defende um Banco Central uh, não independente. O Banco Central segue a política monetária do governo. O presidente do Banco Central sendo, inclusive, indicado pelo, pelo presidente, presidente e aprovado pelo Congresso, Exatamente. né? Porque existe esse rito aí dele ter que ser aprovado pelo Congresso. Quem foi absolutamente contra, hoje, até foi hoje ou ontem, falou barbaridades, acho que foi hoje mesmo, ah. foi o, o Ciro Gomes. Ah, tá. Nossa, porque ele alegou o seguinte: no Brasil nós temos cinco bancos. Né? Uhum. Nos Estados Unidos, é um banco central independente, Existe, fato, mas por são 5 mil bancos. Ah. Né? E aqui, segundo ele, por existirem apenas cinco bancos, seria muito claro. fácil esse pessoal aqui legobólio. se juntar e falar, escuta, vamos, vamos tratar assim, aqui do a nosso... A taxa de juros, enfim, é, é. até JLP, no caso. Enfim, isso também vai dar muita discussão. Claro.